Olá meu nome é Luiz Cândido Utize. Bem-vindo ao canal A Verdade sobre disfunção erétil. E nesse vídeo eu vou te apresentar três vitaminas, que são essenciais para a tua saúde e suas ereções, além de prevenir disfunção erétil. Também vou listar alimentos naturais, para você colocar essas vitaminas em sua dieta e no final tem a receita de três sucos que repõe as vitaminas melhoram suas ereções e turbinam seus relacionamentos mas antes eu gostaria de pedir para você curtir comentar compartilhar além de ativar o sininho das notificações assim quando sair um novo vídeo com dicas e sacadas para melhorar suas ereções aumentar virilidade e apimentar seus relacionamentos você será o primeiro a saber eu sei que essas vitaminas têm muitos benefícios para suas ereções mas caso queira conhecer um método natural e comprovado que aborda todos os pilares da ereção e disfunção erétil eu vou deixar um link na descrição do vídeo clica lá e confere ok a disfunção erétil também chamada de impotência sexual é a dificuldade de manter a ereção peniana, em pelo menos 50% das tentativas, por tempo suficiente para permitir a penetração vaginal e a satisfação sexual. Isso ocorre devido a um desequilíbrio entre a contração e o relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernoso. A ereção é o resultado de um trabalho conjunto do sistema nervoso, vascular e hormonal as células das artérias penianas recebem a mensagem para relaxar o tecido muscular propiciando o aumento no fluxo sanguíneo e assim inchando o órgão causa física bons hábitos devem ser mantidos como praticar atividade física com regularidade dormir bem ter uma alimentação balanceada evitar bebidas alcoólicas em excesso cigarro e controlar diabetes aqui nós vamos tratar de alimentação falar de três vitaminas naturais encontradas em alimentos como vitamina A ela também pode ser chamada de retinol repleta de benefícios pode impactar positivamente muitos aspectos do organismo como a visão, os ossos, a pele e a renovação celular um benefício dos mais importantes para manter um bom desempenho sexual Vitamina A, conta com uma poderosa ação antioxidante que, por sua vez, combate os radicais livres que prejudicam células saudáveis e causam diversos problemas, entre eles o envelhecimento precoce. Alimentos com vitamina A, queijo, ovos, peixes, leite, iogurte. Fígado de boi vegetais amarelos, vermelhos e verdes como espinafre, cenoura, batata doce, pimentão vermelho, frutas, como manga, mamão e damasco Outra vitamina importante é a vitamina B3, também conhecida como niacina. Desempenha funções no organismo como melhorar a circulação sanguínea, aliviar a enxaqueca, baixar o colesterol e melhorar o controle da diabetes, também produz energia e melhora a saúde da pele. Esta vitamina pode ser encontrada em alimentos. Como Carnes magras, frango, peixes, ovos e vegetais, sendo também adicionada em produtos como a farinha de trigo e a farinha de milho, batata doce e abóbora, gergelim e amendoim. Nectarina, pêssego e goiaba. -gui a terceira vitamina é a vitamina E. Ela tem benefícios comprovados como ação antioxidante. A vitamina E se destaca por ser um poderoso antioxidante. Por isso, ela age combatendo os radicais livres e reduzindo riscos de doenças cardiovasculares e cerebrais degenerativas. Alimentos que contêm vitamina E. Óleo de germem de trigo, semente de girassol seca e torrada, amêndoa seca e torrada. Óleo de girassol, óleo de cártamo, avelã seca e torrada, amendoim seco e torrado abacate, amora, quinho e brócolis, espinafre Agora que você tem essas informações das três vitaminas Pode conciliar alimentos para incluir as vitaminas no seu dia a dia Existem muitas receitas, mas vamos focar em sucos Suco rico em vitamina A Você vai precisar dos seguintes itens Uma folha de couve Meia manga Uma cenoura pequena um copo de água prefira adoçar com mel modo de preparo primeiramente lave bem a folha da couve e a cenoura descasque a manga e pique os ingredientes em pedaços que possam ser processados no liquidificador bata tudo por cerca de dois minutos e tome em seguida suco rico em vitamina b3 suco de pêssego com água de coco ingredientes meio copo de suco de pêssego natural um copo de água de coco uma rodela de gengibre descascado modo de preparo colocar todos os ingredientes no liquidificador bater aproximadamente durante 20 a 30 segundos passar para um copo e servir-se imediatamente suco rico em vitamina e receita vitamina de abacate com mamão ingredientes meio mamão papai picado sem casca um abacate picado sem casca e sem caroço uma colher de sopa com mel um copo de água filtrada modo de preparo bata todos os ingredientes no liquidificador até ficar bem misturado e cremoso sirva com gelo bom eu espero que tenha entendido os benefícios das vitaminas para a sua saúde sexual e principalmente que utilize estes alimentos no seu dia a dia. Mas caso queira conhecer um outro método, natural, comprovado que aborda todos os pilares da disfunção erétil. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Clica lá e confere, ok? Aproveita para curtir, comentar, compartilhar. Além de ativar o sininho das notificações. Assim quando sair um novo vídeo, com dicas e sacadas para melhorar suas ereções. Você será o primeiro a saber. Obrigado por ter ficado até aqui. E nos falamos em um próximo vídeo.